Olá aluno, bem-vindo à disciplina Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde você será apresentado alguns conceitos de educação à distância e de ambientes virtuais de aprendizagem. Além disso, você terá seu primeiro contato com o Ambiente Virtual de Aprendizagem usado no curso, o Moodle. Meu nome é Marco Valério, sou formado em Engenharia Mecânica com mestrado em Engenharia Mecânica, com ênfase em Programação, ambos na PUC Minas. Sou professora há três anos e meio no IFES, fui professor de ensino à distância do curso de Licenciatura em Informática do Campus Cachoeiro de Itapemirim, na disciplina Aplicativos Computacionais. Esse será o seu primeiro contato com a metodologia de ensino adotada em, em todo o curso. O principal objetivo é auxiliar você nesse primeiro momento, ou seja, vamos apresentar os recursos virtuais de ensino e aprendizagem que o IFES adota em seus cursos à distância introduzir conceitos importantes para balizar o seu contato com a modalidade EAD. Nessa etapa você contará com o apoio de um tutor à distância e ao longo dela você conhecerá melhor os papéis e as funções dos diversos profissionais que trabalham dentro da EAD, assim como das diversas outras funções da equipe do Centro de Educação à Distância do IFES.